Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Neste vídeo aqui eu, eu, eu vou estar a falar sobre, tipo uh, Eu não vou estar a mostrar mais Tipo, como eu quero eu, vou, eu não vou estar a fazer vídeos De todo o meu progresso aqui Porque também a temporada está quase a acabar Já é 19 de Março Então já estamos tipo no dia 23 de Fevereiro O mês está quase a acabar E a temporada também e Daqui a nada já é a temporada 2, Então eu vou fazer assim Eu vou só completar tudo Uh, e na próxima temporada uh, eu mostro melhor o progresso disso. Vou tentar fazer vídeo mais vezes não vou ficar parado tipo um mês. Tipo, uh, uh, então é isso pessoal. Eu não vou estar a mostrar todo o progresso. Aquele episódio que eu quis, eu iria fazer um resumo daquilo que foi. Por causa que, é claro, por, aí vi, por causa que uh, uh, as vozes do, do, do amigo estão sempre estarem muito naquele vídeo. Eu não, eu que, eu não quero isso. Então uh, eu vou só. Eu uh, vou só fazer um, um, um resumo rápido aquela coisa ali. Vou fazer um vídeo que vai ter um, vai ser o um resumo e uh, isso e é, e é isso. Uh, ok. Uh, e, e para dizer que uh, eu não vou, não vou estar a mostrar mais progresso, vou simplesmente ruxar a pegar para pegar tudo. E completar tudo. Quando eu tiver terminado eu faço o vídeo a dizer, a dizer que terminei. Uh, e depois da temporada 2 vou começar melhor, vou. Uh, estar a ir atrás melhor das coisas e é isso então é isso e uh, até o próximo vídeo ao live